e dá sempre para ganhar aqueles cobrezinhos extra. Agora, bora para o vídeo. Como é que é, malta do ar? Estamos já para mais um vídeo e vamos já novamente ao Nelsinho fazer aqui coisas do CRX. Vou-vos já mostrar o que é que vamos fazer. Querem ver uma coisa? Só ver aqui se está bem em trânsito. Bora lá. Ouviram isto? Ah, trocado de mudança. Pois é, e só puxei uma mudança. Se eu agora fizesse... Uh, quarto e quinto depois já vez quarta terceira coisa, vocês veremos a embreagem uh, uh, uh, patinava à ah, brava, vocês devem ter visto o vídeo que eu fiz do unboxing, da embreagem da bomba de embreagem etc, ah, bomba de embreagem é essa por exemplo, eu piso aqui a embreagem, largo o pedal e ela já sobe lentamente, já está mesmo nas últimas, resumindo para dois embreagem está já a cair, uh, canseira o pedal de embreagem está já a subir devagarinho canseira e o que é que a gente vai fazer? Vamos ao Nelson resolver esta canseira, tenho aqui já o meu material, tenho ali atrás o material que vem todo da parte logística, embreagem, a, a, a bomba de embreagem interior e exterior, as ponteiras, tenho ali tudo para montar agora aqui, retentor da cambota, tenho aqui tudo para montar no CRX, que é o que a gente vai fazer hoje, ao Nelson, portanto vocês fiquem por aí que eu estou mesmo lá quase a chegar, olha, igual virei para aqui, a minha ponteira, tr, tr, tr, também tenho a ponteira, bem, nas últimas. Ouviram embreagem. Está mesmo, mesmo nas últimas. Vá, fiquem por aí. Ai, ai, estas ai, estas portuguesas. <risos> fiquem por aí, estamos a chegar ao Nelson, vamos montar isto tudo, filmar tudo, ver como é que está o material velho. Aquelas coisinhas que vocês gostam de ver. Vai, vai, vai, porém. Bem Maltinha, já estamos aqui no nosso amigo Nelson. Olá, Nelson! Mais uma vez! Olha, estás a confirmar se eu há bem mais merda, né? não é? Se eu escolhi as coisas erradas. Aparentemente está tudo certo. Está tudo certo? Aqui? Às vezes eles... isso há várias medidas eles às vezes enganam-se. Mas, à primeira vista, parece que está certo. Parece que está certo. Eles às vezes enganam-se? Não, que se engana fui eu. eu. Eu é que escolhi o material. lá no site. O <risos> que é que vamos começar por fazer? O que é que queres fazer primeiro? Então, primeiro vamos trocar as bombas de, de embreagem que tem que se fazer no chão. Também tens aqui a casa cheia, não é? Eu venho é sempre, sempre a atrapalhar! Faz parte, faz parte. <risos> então vamos começar por aqui? Bomas de, em, de embreagem? Sim, vamos começar por esta que tem que ser por dentro do carro. E qual, qual é que é mais chata? É, é do pedal. É? Temos que andar lá deitado. Então esta é aquela que eu me venho a queixar que faz o pedal recolher devagar? Provavelmente. Que o meu pedal, às vezes eu é que tenho que pôr o seu pé e puxá-lo. Provavelmente. Isso às vezes pode ser uma das duas. Estas normalmente o que fazem é perdem óleo aqui junto ao veio. Porque o veio não trabalha 100% na horizontal. Ok. E então, tipo, ao trabalhar, ela faz o, quando carregas no, no pedal, ela, o veio faz um bocadinho de inclinação. E depois começam a perder pelo retentor. Okay. Ganham um ar. Mas isso é, é normal, é defeito dele Que por acaso mas de vez em quando já, já tenho que puxar o yeah. pedal. Isto. Mas fizeste bem, porque isto. Troca-se as duas. troca -se sempre as duas. É pá, sim. Porque aquela é tão barata que não, não compensa. O, o risco, risco, não é? Já que está a mexer. Depois temos aqui. A válvula, a válvula do a, segredo. A espiritual. é Mais, mais 500 cavalos. Bom, a partir do momento que a gente põe a válvula cabeçuda, a cabeçuda, temos um novo mundo por descobrir. Malta, se alguém tiver mais uma destas eu quero Eu ando a caça de uma para eu ti. ter uma para mim. Já casei uma. meu IVT. Mas não seja para o nosso psicológico, não é? O nosso psicológico funciona é bem, bem com a válvula destas. É só por causa disso. Eu já, já achei uma e estou à caça de uma para o meu menino, mas pronto, não é fácil! Não, não, Antigamente não. a gente jogava fora, Ligava agora... fora que já era velho e não se Ya, yeah, agora não é fácil. Então pronto, vamos começar pelas bombas? Sim. A ver se despachamos isto depois... oh, Tem que ser esse, senão não vou ao pé, né? não I can't take it anymore, my mind's about to go to war. I need someone to save me from myself. To hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head. Wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching out. Temos aqui as bombas, as bombas da guerra mudadas, olha dá-me aqui um pontozinho de situação, esta aqui provavelmente era a que se queixava mais, não? esta yeah, estava muito má mesmo. Está mesmo, é e... o grande. Iá, yeah, esta estava mesmo muito má. Esta... Pá, igualmente. Já estava a perder óleo, olha. Pois, yeah. igualmente. Já estava a perder óleo também, pronto, era 2 em 1. Um. Sim, fiz, fiz bem fazer a, é a, daquelas a troca, das, das, troca sempre as duas. das duas. Esta. É daqui, certo? Baixo. E esta é tal Educação. que vem ao pedal. Portanto, já está sangrado também. Já está sangradinho, o homem já deu ali à manivela. Agora, queres fazer o quê? Já para a embreagem ou vamos já dar aqui o, o, o Vitor? O Vitor Bitek. O vamos já trocar o Bitec é, é muito, dá... é muito e, importante. Isso é que é importante, é isso é que é importante. Em é embreagem é não interessa. É pá, para patinar, É pá, o Vitek é que é. Então, é pronto, vamos trocar agora para a cabeçuda, Onde é que ela está? Está aqui. Está aqui, até aproveito para mostrar à malta a diferença, a diferença está aqui. Esta é normal esta é africana. Esta é mais chica cavalos, está bom. Esta é fácil, fácil Olha para isto. Estou a ver isto agora acontecido aqui Liga Caraças, peço, peço, peço um 18. É Liga 2 VTEC. É É Liga 2 VTEC. É Okay. Vamos ver que que trocada, carro trocado de sítio. Agora já tens que pôr no outro ponto mais alto. É melhor, para não bater com a cabeça. É, para não estar começadas assim. aí. Agora vamos à parte mais chata que é a embreagenzinha. Elevador, para cima. Ponteiras. Ponteiras, sim, vamos aproveitar que vamos já na leva da embreagem. Troca só aqui mais algumas coisas que eu tinha lá já. Yeah. Os terminais direitos. Os terminais, panteirazinhas, falsos, fica, fica, fica tudo. Despachado desta parte. Despachado e faz tudo de uma leve. É o que eu digo à malta. Às vezes, pá, quando trocam uma coisa, se pensarem, trocam logo outra e só gastam na mão de obra uma vez. É. Porque há sempre um folzinho roto, uma ponteira que faz tec-tec, um terminal que bate e pronto. Sim, olha, vão guardando tudo, quando se monta. Basta. Estavam a parir ao sinal uma vez. Sim, está... eu te... Eu te... E, e, e por exemplo, agora tu para montares a embreagem vais desmontar exatamente, vais lá. ter que tirar fora, já que, estamos a massa. Já que está com a mão na massa a troca. And you're driving, <risos> driving, driving, driving crazy. Temos aqui a caixa fora Não tem mau mal aspecto Pois não? O não. volante motor está original, não temos gato? Não temos racer? Não, não temos, está da origem Está original E agora aqui antes de irmos falar da embreagem uma curiosidade Eu tinha dito, ou melhor Eu não trouxe óleo para a caixa porque mudei não há muito tempo mas se calhar o óleo que eu tirei quando mudei era se calhar o dos 200 e tal mil Eu pus um óleo novo, praticamente serviu para lavar os, os restos que já, que, já, que já lá estava. Porque este aqui era o meu supostamente novo, novo não é? supostamente novo. Estavas a dizer que tinha. É, pá, este tem até é o óleo é, até bom aspecto. Ideia até bom aspecto. Só espera aí que a gente mete no copo e já vês a diferença. Este sim é um óleo novo, portanto, para a malta que como eu, põe assim de parte às vezes trocar óleos da caixa, travões, etc temos aqui um bom exemplo, o que parecia bom afinal está muito escuro, está queimado do sol está mesmo e da embreagem? Opa. ela não parece ter desgaste como eu pensava que era mas parece estar um bocado desvidraçada não? a sensação que dá porque ela já deve ter sido trocada porque pronto, não tem hum. folga na, nas molas Uh, e com esta aqui Não, tem, trás, não é? tem muito desgaste, tem muito pouco desgaste. Uh, a sensação que dá é, é que parece que está vidrada uh, Está tipo disto, espelho, não é? Está, parece que está tudo polido, tanto, tanto na, na prensa, mesmo o mesmo volante do motor, está muito, está muito espelhado. Dá a sensação que. O que te queixas poderá ter a ver com isso. Pois. Porque nem está, nem está ensopado em óleo, nem nada. vocês aqui até está. mesmo o. O retentor não está com um mau aspecto? Uh, não, ele não está, não está a perder. O, que, o, o óleo que tem é aquela fogazita que vem lá de cima que, do distribuidor, que não é? temos de tratar disso. Pois, yeah. Temos de tratar disso. Mas a embreagem não parece ter, não parece ter absolutamente óleo nenhum. Coisa é, capaz de ser disto está um bocado Sim. espelhada. Oh. Mas pronto, que se Está com os Estamos... também? Pronto, Sim, não, este. Este, Estes não são meus. Estes não são meus. <risos> Temos aqui a embrejazinha nova, prensa, rolamento, retentor da combota. E assim pronto. E Estamos garantidos, não é? Assim. Seja o que for, agora de novo. certeza que fica melhor. certeza que fica bom. Vamos embora. E aprovado? É, aprovado, agora aprovas tu. <risos> é? Então o um materialzinho foi, foi. todo. Autopartes logístico. O Nelson aqui. Já sabem naquela rua antes do, do cartódromo. <risos> Está sempre disponível. Para, para, neste caso para fazer montagens de embreagens vidradas. Não é? não é gastas, é vidradas. Ou, foi coisa que nunca me aconteceu, foi ter uma embreagem vidrada na minha vida, nunca. Já as já parti prensa, já. Epá, outros, é pá, nos ondas também não é muito normal. Não. Agora, vidradas, é uma é estreia. estreia, uma estreia. Normalmente, pá, a gente arrebenta isso tudo. Sim, e... normalmente parte-se tudo. Vai já atrás primeiras e vai tudo. Vidrar para... por falta de uso é coisa que eu nunca tive, <risos> yeah, mas... Mas, mas pronto, este carro não, não veio, não, não foi sempre por meu, senão já tínhamos. Sim, feito. a gente não sabe o exterior, não é? Sim, a gente não sabe, pronto, eu, eu nunca tinha mexido nisto. Ela não era a original, a parede, mas... Não, já não. Realmente. Portanto havia aqui qualquer gato na embreagem. Agora está prontinho, embreagem novo, ponteiras, ponteiras de direção, pont... retentor da cambota, retentor da cambota, retentor da cambota balba, óleo da caixa, óleo da caixa, exatamente, caixa. balba do Vitor. É mais importante delas também. Está, está aqui, eu, é mais importante eu passei aqui todas. o dia só por causa disto. <risos> só por causa disto, o resto... E pronto! Bora. Está tudo da minha parte. Está feito. Nelson também. Na descrição vai estar o, o link aqui do... Não sei. do homem, vou deixar aqui as pecinhas da Autopartes Logística que é assim para a empresa que apoia aqui o nosso canal e vem tudo certinho e... muito importante desta vez não me enganei desta não, vez de não me enganei é uma estreia também afertar e, e tudo também é uma estreia como eu disse na descrição onde vai estar as redes desta é malta toda fiquem bem um grande abraço e gente se escolha já ali um uh! camas ah, a embreagem rodagem de embreagem é rodar 50 km a gente levanta aqui, deixa eu rodar 500 km agora aqui. aqui. Vai, fiquem bem, um grande abraço e um grande... Yeah. Bem, como não sabe, vou experimentar, ele está ali à porta. À espera de mim, que eu vi experimentar o carro, ver se está tudo ok. Vamos passar por ele só dizer um minuto. adeus, o convite é cá abrir, Como vocês viram, o Nelson já foi experimentar, diz que está a porrer. agora olha, é a minha vista, já vê como é que está o VTEC. <risos> a embaragem está super molinha, e houve-se o grito de VTEC mais alto. Vocês viram -se como é que só viu para cá? <risos> este truck já antiga. <risos> Ai, a embreagem está mesmo que estranho bem malta, está feito agora sim, mais um vídeo um trabalhinho, mais uma vez, impecável aqui pelo Nelson tenho que ir, estou a direção toda, tô, tá toda desalinhada mas pronto, foi a gente estar a mexer trocar as ponteiras e tal é normal ficar sempre assim desalinhado agora vou andar assim uns quilometrezinhos a fazer aquela semi-rodagem à embreagem não andar já a meter diretas Nessas coisas e depois vou alinhar para ficar tudo conforme. Estão a ver que eu disse tudo no início? Já não faz aquele... Ah, já não faz aquele... Ah, nada, só mais um testezinho para vocês verem. Nada, entra logo a mudança porque a embreagem estava toda vidrada e agora já está top. Vai, fiquem bem! Manda um abraço, eu estou sempre a mandar abraços E um grande gás Tão bom, pá! Tão é um bom